E nesse Shabbat de hoje, quem vai compartilhar uma palavra em Efésios 6, do verso 1 ao 4, é o Nicolas. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, na disciplina e na admoestação do Senhor Aqui fala como deve ser uma família do Senhor Os filhos devem obedecer aos pais E os pais devem ensinar aos filhos as coisas certas Para que eles cresçam Aprendendo o que Jesus ensinou E por que as pessoas viam tanto essa palavra para você? É, porque quando era pequeno eu era muito bagunceiro, fazia muita arte, e aí minha mãe via dentro dessa palavra para mim porque eu vivia desobedecendo tanto minha mãe quanto muita gente. Nessa palavra ele fala sobre honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então é uma promessa de vida longa, por isso que honram pai e mãe Por causa dessa palavra de Paulo, muita gente acredita que honrar pai e mãe Significa literalmente obedecer pai e mãe Só que as pessoas não percebem que isso não faz muito sentido Porque se os pais, por exemplo, disserem para os filhos Neguem a Jesus, eles deveriam obedecer aos pais? O primeiro detalhe nesse texto é que Paulo não está falando de uma obediência cega Mas uma obediência no Senhor então, quer dizer, uma vez que a gente esteja todos, pais e filhos, decididos a seguir Jesus, então, aquilo que os pais recomendarem os filhos a fazer, muito provavelmente deve ser uma palavra do Senhor, uma palavra de Jesus. Por exemplo, se os pais chegarem para os filhos dizendo algo do tipo, faça isso porque Jesus ensinou isso, então cabe aos filhos obedecer. A questão é que se os pais não estiverem no Senhor e a criança também não, isso que Paulo está falando não serve, não pode ser aplicado, para qualquer caso e é por isso que tem uma palavra de Jesus interessante a respeito da questão de honrar pai e mãe por exemplo como a gente vê lá em Mateus 15 em que ele se refere aos fariseus que estavam questionando os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos e Jesus questionou mas por que que vocês deixam de obedecer aos mandamentos de Deus para seguir as suas tradições e Jesus explica que os fariseus por exemplo estavam ensinando as pessoas que elas não precisavam ajudar seus pais honrar pai e mãe, porque elas poderiam pegar o dinheiro delas e aplicar ali entregando para os fariseus como se fosse uma oferta, ou algum dízimo ou sei lá o que. Então, na verdade, os fariseus estavam isentando as pessoas de honrar a pai e mãe. E nesse contexto fica muito claro que Jesus aplica o significado de honrar a pai e mãe no sentido de cuidar de pai e mãe que é algo que vai muito mais além do que uma obediência cega, como se houvesse uma hierarquia militar em que o general ali dita as regras e as pessoas têm que obedecer, né? Uma vez que são todos pecadores, tanto pais quanto filhos nesses casos, né? Então, por isso que obediência, obediência de verdade, a gente deve somente a Jesus, né? Ele é o único Senhor, o único Pastor e o único Mestre da Igreja. Eu vejo que as pessoas de uma maneira geral elas gostam muito de utilizar essa palavra porque isso dá margem para que elas possam exercer o seu autoritarismo dentro da sua própria casa, dentro das instituições religiosas. Então, o cara que está na função de presidência dos salões, eles se colocam como pais, né, como se fossem pais uns dos outros, pais da igreja, sendo que Jesus disse né, que existe somente um pai, que é aquele que está no céu, né, um Pai Nosso que está no céu. E aí o que acontece? E aí as pessoas têm que obedecer cegamente o que o cara está dizendo, né? Porque o cara se coloca nessa condição. Está vendo que o filho tem que obedecer, ele não pode questionar. E o que o cara está fazendo ali, muitas vezes nesse culto não é ensinando... Aquele povo ali a seguir Jesus Mas sim a seguir as tradições que eles mesmos Instituíram, né? que não difere Muito daquilo que os fariseus Faziam e que Jesus os chamou de hipócrita, dentro desse Mesmo contexto de Mateus 15 E se você achou que essa palavra foi um pouco Forte demais e você gostaria de entender As bases para esses princípios Então acessa esse vídeo aqui Em que a gente discute um pouco mais A respeito da diferença entre parentela E família, e até o próximo Shabbat